O Cavernier marcou duplamente, vocês viram o que o Cavernier fez? Tinha uma bomba ali Ah meu deus, vamos mexer a vida do... do... do Mano Joe aqui Ciladas, muitas ciladas Beleza, essa parte aqui Com certeza é somente para pegar e acumular itens A parte de baixo é a parte que prossegue no game a se equivocou, mas já tá ligado uma cartinha aqui, ó. Acabei de ver um grupo jogar gasolina no Cap, Mastros, e o resto da minha equipe queimar-os vivos. Na verdade, os animais estavam comemorando. Um velho chato reclamou que era um desperdício de gasolina. Viu muitos deles. Tudo que eu podia fazer era escapar, mas vou me lembrar de todos os rostos. Vou caçar cada um deles se precisar. Não só você, mas eu, você e a Ellie. Vamos caçar eles. Vamos ficar esperto Beleza. Pois é, esse era o caminho. Prosseguindo. A gente já acabou com os locks aqui. Mas há mais locks do outro lado. Vamos investigar direito essa parte aqui dentro. Ó, aqui era um, era um local de atirador de elite, hein? Ó. Altas tesorex. Peraí peraí, peraí, peraí. o jogo. Rapaziada, ser bem picão, beir picão, beir. vai, vir mais, hein? Vamos ficar espertos, vai, é vai rolar mais esse Preservar e ah, ah, tá. Essa coisa do Passeado, Foi um confronto altamente gigante aqui. Pintamos até o 21 aqui de vermelho. <risos> Vamos ficar esperto. Rapaz, o caminho tá, tá sempre gelabrioco aqui. Porque tá sempre rolando locks nas partes aqui, hein. Beleza. Vamos cair pra sombrinha aqui, que os, os locks não vê nós. Ó, oh, a parada é você pegar um tanque de guerra, hein. Sai empinando ele. Aí sim a gente passava rápido, hein. Beleza. No hope. Sem esperança. V Vamos anotar todas as palavras em inglês aí, hein. Hope, esperança. No hope, sem esperança. anota no caderninho aí, Caverninha, até o final do episódio você tá falando inglês, hein? Vamos ficar esperto, hein? Beleza. Caixinha do amor. Ó, ó, ó, ó. Essa linha tá é super bem aqui. Aí ele passa por aqui. Beleza, gavetinha. Ó. Oh. Escopeta aqui. Oh, meu Deus do céu. Tá cheio. Vamos criar um. Beleza. Ó, ó, ó. Terminamos de vasculhar a cidade. Por sobrevivente, havia um boiado de soldados escondidos no hotel. Cuidamos deles. Algum de nós saqueou sua paliçada ou o que havia restado dela, a maioria das máquinas grandes foi detonada na luta. Não vamos andar de tanque tão cedo, rapaziada, notícia triste. Da mesma forma, nada de artilharia pesada pode ser recuperada. A única exceção é o HMMVV, conseguimos consertá-lo, incluindo a arma montada calibre .50. Essa coisa é impenetrável, gostaria de ver... Alguém mexer com a gente agora Rapaziada, vamos achar essas armas aí <risos> Que tá rolando um, um, um livre mais pesado, hein Tranquilão Ó, nesse quick No bolso A gente vai ter que perder uma faquinha ali, é bom de ter A gente tem três facas, tá de boa? Ó, fitinha profissional, dentro Essas salinhas aqui são, ó, 10 de proteína tchau. Os caras os cara mais patola do universo guardam itens aqui Beleza, agora acho que a gente pode fazer uma faquinha Vamos ver se a gente pode fazer faquinha benta Ó, faz faquinha benta Vamos achar um pedaço de pau na rua Porque a gente pode fazer também o bastão mágico Nossa, 50, tio, peça de arma Esse jogo guarda mesmo pra esse local Mas o resto tá cheio Vamos fazer o um Monofloves. Dois Monofloves. Tá, tá de boa, duas vidas é tá de boa. Temos Monofloves. Vimos que o Monofloves queima. Só que o Monofloves, ele não espalha muito, não. O Caberninho achou que as chamas seriam mais espalhosas, espalhentas, espalhentas. Oh meu Deus. Sintomas de ter virado caveira. Mas. Oh, peraí Nossa. Ali. Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Em toda batalha tem um perdedor. E se eles tiverem família? Todo mundo tem família. Melhor não pensar nisso. Como é possível? É, Ellie, foi foi tenso, triste. <risos> Tranquilo, rapaziada. Ó, a Ellie já tá querendo fazer bagunça. Aquela baguncinha. Aqui. Ok. Vamos, vamos subir. Quase lá, Rapazes, a Ponte está meio perto. A gente vai dar um zigue-zague sinistrão. Vamos continuar subindo, tem como? Be beleza, a gente, só passou, só atravessou o muro só. Beleza. Local altamente grande. Atrás dos carros da polícia aqui? Eu fiquei em um lugar assim. Lá na zona de quarentena de Boston. Zona de quarentena de Boston ele, oh meu Deus, essa, essa L já passou por altas aventuras. Aonde será que é a parte que vai pra frente, que é onde que não queremos ir de momento? Beleza, é essa parte de coleta hein, ó, sucatão aqui vai ser grande ó, ó, ó, tem as mosquinhas tá aqui né, na cabeça do caverninha Beleza, pegamos já algumas coisas no sucatão. Tranquilo, agora sim podemos prosseguir. Comprei, tá preta na mão, vou botar as duas balas que tem. Peraí. Vamos carregar passa pelo também. beco. Ó, oh. ah, essa merda de caminhão. Tá, é só abaixar a cabeça. O jogo, onde é que tá o caminhão? Não tô lembrado não. Olha, onde é que tá o caminhão dentro? Não sei! Ah, tá ali ah. Vamos por aqui Tem como pular aqui dentro Esse caminhão gigante ali <risos> Tem dois lock aqui O que você acha? Eu quero Claro que quer. Ah, eu só vi você daquele instalador semana passada Vou pensar Devia ter deixado você morrendo Nossa Eu faço um pouco pra você Se parar de falar disso Espero que seja bom Como você diz É bacon? Claro que é gostoso É bacon? Tem altos locks aqui Esse vai voltar E esse vai estar tá aqui Então esse aqui vai ser o primeiro Que a gente vai bicar ele cuidado com a franja aí, hein Ó ele virar pra trás e a gente bico o rim dele. <risos> Dormiu. Avistamos os próximos. Rapaziada, era ele correndo. Ué, ele, calma aí, hein? Mas tem um lock ali? Ó, o bastão de beisebol novo. Tipo, ó, é isso mesmo que a gente quer. Tranquilão Vamos E aí tio Rapaziada, ele tá esperto hein, tá esperto Ó oh. Ô oh, louco, olha a metralhadora Ela tá... Ela tá apontada vaza Ô, oh, sabia Sai tio, sai, calma aí o jogo! E aí, é agora? Peraí, peraí, peraí. Tem lock aqui, hein? Tem lock aqui. Ué, ele não fique aí, não fique aí. Rapaz, o lock tá aqui, hein? Ó, ele vai bicar a franja dele aqui. Beleza. Peraí, peraí. A gente tá apanhando? Claro que não. Tá, tá, tá dando uns riscos vermelhos na tela aqui. Beleza, pedaços de palha. Abaixa. Olha, matamos todos os blocos da área. A parada seria pegar aquele tanque de guerra Bento ali, hein? Aí sim seria o cara derrapar aquele cara ali. Beleza, na área só tem. Só tem o um tanque de guerra Bento ali agora. É a verdade. O problema é passar agora, hein? É verdade, é. Será que a gente tem que atravessar aqui? Ó, ó, o lock tá aqui. Vamos continuar pelo fundo aqui? Será que a gente tem que continuar por aqui? porta aberta não abre. A gente veio, que a gente veio por aqui. Olha, agora, agora ferrou, hein? O que a gente vai fazer agora, tio? O cara tá armado, aí, gente tá de guerra Será que tem que ir naquela outra loja ali? passar correndo, tio VAP Agacha, tio, agacha Ó, louco, pegou, pe pegou, hein Rascou a franja, hein Tem mais louco aqui Asa, agacha. Botei oh, lock aqui. Tesourilda. O cara tá na cola. Expert, tá esperto, tá, hein? Tá raspando a franja os tiros. Ó. Beleza. Ah, munição de escopeta. Rapaziada, <risos> vou pegar munição ali. Não tem como não. Ó, munição de escopeta. <risos> vale a pena. Tio. Atravessa o campo de batalha. Tranquilão. Vamos carregar a escopeta agora? Ó. Sem... Ei, Calma aí, jogo. Calma. Espera, espera, espera o cara respirar. Corre, tio. Pula. Agacha. Beleza. Agacha, tio. Rodé, acho que passamos, hein? Eita, fechado. Agacha. Beleza, é pra cá, é pra cá. Ó. E aí, tio? Agora ficou é Tá de boa? Boa, tio. Ah, ah, e aí? <risos> <risos> peraí, peraí, peraí. peraí. State é tipo Fighter! <risos> Vamos cair de boa. Curtiu ele? Beleza, temos pistolinha. Essa pistolinha. Jucrécia. É okay. que o quê? Aqui o cabelo não curte muito, não. tio Ah, meu Deus do céu. Beleza. Colou louco jogo, ainda! Ainda o tanque de Gelsons? Rapaziada, pisava de munição pro rifletas aqui, hein, pra bicar a franja dos blocos a longa distância. Ó, tem Loki ali, a gente vai ter que correr Agachar Ó Beleza, já era o Loki já era Tranquilo ó. Tranquilo, agora, agora esse Loki já não pega nós Olou pro jogo Da outra tá esses tiro? Ele entrou! Ô, oh, louco, tio, ele entrou. <risos> Rapaziada, ele ver isso. não tem sossego mais não, hein, Jogo. Pelo amor de Deus, hein. Cadê essa respirada benta, nossa? Vamos parar com isso. Beleza, porta aberta, mas... Beleza, tá fechado, vamos continuar aqui. Tá rolando bebedorinhos. Rapaziada, a gente tá no segundo andar, tio. Não tem como o tiozinho vir voando com aquele tanque de guerra aqui. Vamos fazer a limpa aqui <risos> Pelo amor de deus hein, esse cara que esse tanque dele aí, tá, tá, tá meio sinistro hein Cabreirão Seu local, planilha, profissionalizado, gavetinha Ó Muniçãozinha Rapaziada, pegamos, pegamos munições escopreda, já, já é um sinal bom Um sinal dos deuses gregos jupiterianos nos enviando boas vibrações Com isso dito, o Loki tá aqui tio, corre L, vamos subir no predinho aqui da Dona Merindalva, travessa. Peraí, tio, e aí? Tem como ir pra lá? Tem como ir pro outro lado também, jogo? Não. Acho que ele não vai ali, não, tio. O Joe não quer, não, ele só quer ir pra esse lado. Beleza. O Joe. Rapaziada, tá me sinistro passar aqui, hein, seu... Rapaziada, cu... cuidado, tio. O sapatênis gigante seu aí. O janela tá aberto? Não. E aí? Ô qual janela estava tá Tava aberto, que a menina passou? Era pro outro lado. Só que o mano o Joe não tava querendo me ir lá não, hein? Vamos ver. Ô de Joe, agora você vai. Rapaziada, o, o, o Joe tá zoando a gameplay, hein? Vamos parar com isso. Será que tem como continuar? Vamos continuar depois a gente volta aqui? Não vou por aqui. O, o Joe já, já jogou, jogou essa indireta Pai, Você viu o sanguinho Sumindo da roupa do, do mano Joe Olha aí, Eu vi, você não viu <risos> Vamos mandar um arquivo X aí Tranquilão, com, com a camiseta do, do Joe já lavada Vamos continuar o gameplay Ó Tá, tá, tá a música ainda sinistrinha. Água benta. Tesoura. Tranquilão. Agora a gente pode pegar essa tesourinha dela. Beleza. Ó, tem os monoflores pra fazer. Podemos fazer o Magic Kickson também. Já deixa tudo pronto, feitinho. Vamos fazer bomba de farinha também. Tá na hora de usar a bomba de farinha. Vou deixar ela equipada já. Taca a farinha na cara desses blocos Tá na hora. Beleza, agora eu não sei se tem que ir pra cá, hein. Será que tem que ir pra cá? Ô, Joe, não tem como descer aqui não, né? pelo amor de Deus. Ó, vai ter que ir lá pra outra janela. Será que ele vai? Beleza. Não vai, não vai. V vamos primeiramente investigar mais aqui. Tá rolando altos atributos ainda nesse local, hein. O Camarones está pressentindo. Rapaziada, é, acho que era só isso. Vamos entrar no banheirinho aqui. Ó, ó, ó, ó o tamanho da proteína da dona Merendalva, tio. Deixou em cima da pia ali. Juntamente com a dentadura. Mas a dentadura vamos deixar no local. <risos> com essa proteína já no bolso do Mano Joe. Flipa. Vamos continuar passando aqui. Ó, oh, eu sabia, tio. Merda. Estamos bem. Eles não nos veem. Rapaziada, ó rolou uma gota aqui do, do da espingarda. Oh! oh que droga! Joel, espera! Joel, pare! Olha, deixa ele em paz. Calma, filho.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 Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Rapaz, é esconderijo, hein? Tá, nos leve.